Essa aqui é a Matilda. Essa aqui é a Jerônima. Essa aqui é a Joaquina. Essa aqui é só um defunto, ela já morreu. Essa aqui é a. Não sei. São tantas que eu perdi a criatividade para nomes. Oi gente, é oficial, começou o vlog da mudança E se você não sabe do que eu tô falando, vai aparecer aqui nos cards um vídeo explicando o que que tá acontecendo Pra onde a gente tá mudando e por que, todo o rolê e também sobre o meu sumiço aqui no YouTube E vou tentar fazer um vlog pra vocês, mostrando um pouquinho de como que foi a mudança, como que foi as coisas Então é isso, é isso, vamos começar A bagunça e a loucura! E eu também quero filmar a casa nova. Então vou mostrar um pouquinho de como tá sendo nosso processo de mudança. E hoje a gente vai dormir lá na casa nova. Então... Estou muito ansiosa e... Enfim, vem comigo. Ah, é? E o que, é que você tá fazendo? Conta aqui para mim. Fomos no mercado pegando as caixas, que eles iam jogar fora. Jogar fora não, né? Eles reciclam. Que é seis caixas por um real. Quanto é a caixa lá do, do site? O que, que eu quero dizer? Tem como comprar é, caixa. Só que tem como ter de graça. De graça é melhor que comprar. Quando a qualidade vem a... que a... me... Falando com essa coisa. Tá todo mundo entendendo, amor. <risos> Tá claro o que você tá falando. Quer dizer Aí... que eu pensei é que seu de graça. Fui lá no mercado pedir. Eu e a Maria pedimos. E aí, agora a gente vai mudar. Uhul! Tu tá feliz? Tô, então, tem mais um aqui também. contar. Você tá animado? O que você que tá sentindo nesse momento? Eu tô sentindo ansiedade, porque eu tô é, ansioso, curioso pra saber como que vai ser morar lá. Eu já tenho uma ideia, mas na prática é melhor, né? Sou com ansiedade que eu quero mudar logo, que já tá tudo assinado, tá tudo resolvido, a gente tá meio que esperando entre aspas. Burocracia. Esperando burocracia. E é isso. Eu tô empolgado porque vai ser uma nova era, nossa casa, nossa vida. Acho que esse foi o mais parecido até agora. Só cada um que você encosta para eu acho que é ele. É, esse aqui eu achei preciso, esse candlelight também achei bem preciso. Eu achei esse candlelight mais amarelo. Esse aqui então é melhor. É. Ai. Uh. Que dia lindo na nossa mudança Olá, tá, Terminamos a... Cama nova! calma nova, calma nova, Não joguem em mim! Eu pensei vocês que agora, se você viu o vídeo anterior, você viu o ator lá do apartamento que a gente morava. Que a gente tinha uma geladeira que era desse tamanho aqui, ó. Era só isso aqui, a geladeira toda que a gente tinha. Agora a gente tem mais essa parte inteira. E uma coisa que a gente não tinha na outra casa... Ó, ah, que de lavar a louça! Sheldon nunca mais ia ter que lavar louça. Porque na hora eu que eu lavava, né? Mas, às vezes, assim, me incomodava bastante. Agora a gente tem que aprender a usar, né? Eu não sei nem usar. Né? Você sabe usar, Sheldon? Não faço a menor ideia. Eu sei usar aquele que tá ali, ó. O quê? Esse Ó, já veio com um lavador já. Tchau, vocês são por Ixi, nada grudado. E é isso. Mais um de lavar louça. Deixa ah, tá louco. ai, que coisa boa. Deu choque. Nossa, é muito bonita por dentro, meu Deus. Ah, oh, yes. E agora? Ah, eu tô aqui. Será que isso que a gente está fazendo é estraga não? Resolveu jogar uma aguinha Ó, agora melhorou A janela dele ainda tá congeladinha Aqui eu abaixei o vidro Pra vocês verem, olha